E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera E hoje o primeiro vídeo assistindo alguma coisa, muita gente faz isso no YouTube Que é o famoso React, né? E hoje galera a gente vai assistir aqui, vocês vão assistir comigo, eu vou assistir com vocês Algo incrível, mano, eu tava vendo do início... Bagulho sinistro, provavelmente o cara teve muito trabalho pra fazer isso e pra fazer é, tem que manjar muito. Ele fez tipo, eu já fiz alguns vídeos nesse estilo de fim do mundo, tsunami, terremoto, né? E destruição, algumas partes de sonho de cenário, mas ele fez no estilo daquele 2012, aquele filme... Tá muito legal, a gente vai assistir junto Lembrando galera que o canal dele tá na descrição O vídeo original também está na descrição Se você quiser ir lá, é, seguir o canal, se inscrever no canal Fica à vontade, todos os créditos desse vídeo tá aí na descrição, beleza? Então, bora lá assistir o fim do mundo em Los Santos com o um terremoto Deixa eu colocar aqui o meu fone de ouvido, e vamos dar play. Esse vídeo tá com quase um milhão de views. Vamos assistir então, ó. Vocês já estão vendo aqui. É o Piu penkiller Piu, acho que é assim. Bora lá, ó. A música dá um. Essa música dá um negócio. Ó, essa é a barragem, isso daí, né? Hidrelétrica. Hidrelétrica do GTA. Aí só caiu uma terrinha ali. Opa. Esses lugares aí. É a barragem, é a barragem. Nossa, rachou. Achou a barragem. Nossa, que louco, mano Olha só, caraca Mano, insano, insano Parece que tá com redux, tá com gráfico Ó, oh, trem Carrilhou Milagre Vamos lá nossa, mano. Cara... Nossa, o cara pegando fogo. Ó, o gráfico tá muito louco, mano. Olha os carros pulando, os carros pulando. Terremoto, terremoto. Meu... Ó, essa imagem aí não é do, do GTA. Ó, você pode ver, ó, não é do GTA. Tem aquele estádio? Ou é? Que parece de... Não sei, velho, aquela ali não... Parece ser Los Angeles ali, aquela imagem. Ó o terremoto, ó o terremoto. Caraca, olha o chão rachando, mano. Que louco, velho. Caraca. O cara tá com uma limousine ali, velho. Uma Mercedes. Aí, ó, limousine. Nossa, velho. Olha isso, cara. Mano, demais, velho. Ó. São as partes que parece que é... Que ele tirou do filme, mas eu não sei. Olha a ponte rachando, cara. Nossa, velho. Nossa, mano. Olha aí. Essa, essas partes ali parece que é tirada do filme, mano. Caramba, mandou muito, mandou muito. Ó o prédio caindo, ó o prédio caindo. Olha o prédio caindo. Nossa, que louco, velho. Isso ficou demais, mano. Ficou muito... Olha o aeroporto. Erosão, mano. Ó. A garagem, a garagem ali, ó, do... Cafcante do Trevor. No... Prédio F. Aquelas partes ali é do filme, mano Certeza, ó Ou não Ah, mano, muito louco, velho Muito, muito, muito louco O resultado Era pra eu ter instalado esse mod aí Pra mostrar pra vocês Acho que esse eu instalei Aquele outro não A lá, Fim de Los Santos Mano Ficou Ó Ó Muito Muito Da hora galera Muito Muito Pra não falar outra palavra, muito legal! <risos> muito legal, eu ia mandar um muito. Pum. Seguinte, demais! Ele tem outros vídeos nesse estilo e eu não sei como. Com, eu nunca fiz, eu não sei como é que vocês gostam, se, eu, se vocês querem que eu fale mais ou, ou não fale tanto, fale tanto assim. Tem um monte de enroladinha. Comenta aqui embaixo como você gostaria que eu trouxesse o próximo vídeo. Esse daí ficou uma obra-prima, ficou insano, insano mesmo, eu gostei demais. E é isso aí, galera. Esse é, isso aqui é o primeiro vídeo, vamos deixar o likezinho aí. Bom, eu tô aqui no meu canal, já aproveitando aqui, nesse finalzinho desse vídeo. Ó, tenho aqui a Fim do Mundo, a série, moleque, ó. Tenho aqui Fim do Mundo em Los Santos, destruída por meteoros, tornados de tsunami... Dia fim do Mundo dos Los Santos. O último que eu postei, ó, eu fiz aqui do Furacão. Ó, o Furacão chegou. GTA V Passagem do Mega Furacão. Tem algumas destruições de cenário dentro do jogo, que é bem legal também. Eu curto demais. Olha essa imagem, galera. Inclusive, foi uma que ele usou é, no, no vídeo. Ele usou essa imagem aqui. Ó, esse aqui acho que foi o último que eu fiz. E tem o... O Apocalipse em Northampton, que também é algum cenário destruído. Eu gosto muito de trazer esses vídeos aqui no canal. Sempre quando tem algum diferente, eu trago aqui pra vocês. Então, se você não assistiu essa playlistzinha aqui, ó. que Bem legal esses vídeos. Assiste aí, eu tô querendo trazer um novo. É, só deixar bem claro que não vai ter aquela, aqueles efeitos especiais ali que o cara fez. É Só algumas situaçõeszinhas aí, mas é bem legal. Então é isso aí galera, já falei demais, espero que vocês tenham gostado Olha os vídeos aí do canal, os últimos também ó. Esse vídeo aqui eu postei ele de novo porque eu achei que ele foi muito mal E eu postei no horário mais ou menos E é isso aí galera, bom, se gostou clica no gostei Sempre compartilha os vídeos do canal E é muito importante você deixar o likezinho aí Para os próximos reacts aqui E é isso aí, bom, até uma próxima Fui.